Vamos lá, Erickson. Agora é a capoeira, esse cara da mão verde. Ah, já não aguentou, já não aguentou. Ó. Oh. Você destruiu o meu ovo. E aí, rapaziada, estamos começando. Mais uma gameplay aqui. O que, que acontece? É mortal. Calma aqui. Tranquilo, vou pela ordem, vou pela ordem, vou pelo mano. Alien. Entendeu? Fight. Ó. Oh. Vida pro resto da sua vida. Finca a rubela nele. Eu uma vacina no Loki. Vamos ver se ele aguenta rasteira Olha o que ele você para de gracinhas, porrada dele arranca tudo O Alien, olha o de ele mostra que você é o Alien Isolation Ó o jogo, você mentiu hein, que não matou Não sei Mas não, pera não, perigo, não. <risos> Ah, oh, agora a gente vai pegar esse cara aí, hein Vamos ter que pegar esse cara pelo mortal Manda, manda, manda babinha ah, agora vamos pegar esse Liu Kang Ô, oh, o oh, jogo, olha o tanto que arranca as porradas deles Assulta As outras bichas que morrem de inveja Beleza, ó, oh, tamo ligado aqui Se inscreve aí, tio Chama o bombeiro lá Ô Liu Kang, você para de mentir, hein Janta, janta o cérebro dele Nossa senhora, tio! Ah, oh, vou pegar esse cara, tio! Uma dádiva dos ninjas! Oh, peraí, peraí! No. Ah, tá, tá, tá, tá, tá, não! Tem tá, tá, tá, tá, tá. é medo com combo? Nossa, qual arzinho, tio! Peraí, peraí, jogo! Legal! Nossa, Liu King! E aí? Nossa, essa rabada! Pega é, o boi, é o boi. Pega o boi, tem que pegar o boi ali? <risos> e aí, salope? Olha, não, não mexe mais com o Alien, Olha aí, vai salame tudo pra fora. Eu puro todo aqui com a peneira. Olha as Finish him. Olha que bacana. Olha que legal. Apaga dentro da ele franja ele do Loki, é. nossa, nossa senhora! Oh. E cadê Cassie Cage? Cassie Cage, Cassie Cage, isso aqui, é Cassie Cage, vou pegar Cassie, Cassie Cage. Cage. Nossa, ela já chega do Mortal Kombat. Oh. Ó. Vai lutar comigo usando isso? Uma pena ter que estragar um rosto tão bonito. Ai, meu Deus, vamos ver quem vai estragar. Quem? Isso aí. Pega ela, tipo, pega ela. Olha, mo mostra pra ela que bate no Mortal Kombat. <risos> Nossa, vale... Vale salto alto! Carzinho! Ai, então vamos ver, tio. Tem budida também. Rasteirinha! É. Eu vou chegar perto agora? Ó, oh, peraí. Pode ver, obturou o dente aí. Tava com cárie. É Eu fati. Ah, ficou bonito colocar no Facebook. Que legal! Wins. Olha aí! Rapaz, o se comentou aí. Ó, oh, a Sonya Blade também curtiu. Rapaziada, estamos na rede social. É isso! Nossa Senhora! Rapaziada, esvaziou o aquário já era. Ó, oh. fala que chiclete fica de boa. Rapaziada, não consertou o vazamento não, hein? <risos> vamos pegar essa devora aqui, vamos ver se ela devora os locks mesmo. Tô cagado de fome. E chegamos voando Explique lá. Explique-se. Explique-se, como é? Sou só um cara que odeia insetos. Esta aqui vai apreciar a sua morte. Nossa, do mal. Cabreirão. Vamos só os poderes pra ele. Olha ah lá, Olha lá, olha lá, ó. ó Soltou uma bomba de abelha ali. Como disse, ele vai aguentar esse combo. Altas, botinada oh, Peraí, tio, vai ficar verde Olha, o cara fica verde do nada Ah, vou pegar ele Mo Mostra jogo é, um pra ele, como faz Dentiu é, Pega ele Ai, ah, eu sugiro pro outro lado e dou uma milhada Já era Ah, Johnny Cage <risos> Aí. Sou eu, amestrado Johnny Cage Rapaz, ele matou o um inseto. Já curtiram que eu tinha lá mesmo? Tá rolando esse Hermexons aqui. Vamos ver se esse cara é do mal mesmo. Tá com cara de ter uns fatos. Tá de sinistro, sinistros, hein? Eu quero só ver. Quero ver só a bagaceira, <risos> meu irmão. Agora vai acertar as contas. Round one. Vamos lá, Hermexons. Ah, agora é a capoeira, esse cara da mão verde. Ah, já não aguentou, já não aguentou. Ó. Oh. Você destruiu o <risos> meu ovo. Aí, <risos> Que a tiazinha nele, hein? <risos> tá valendo isso! Faca de pé, fica de pé. Ó, ó. Ah, tá. Vamos lá. peraí, o cara também tá verde, hein? Vamos vender. Ah! Ha. Peraí, tio, vale isso! Esse cara é bom demais, ele Vale! É Muito bom! Devolvemos, hein? Colocamos de volta no corpo. Nossa, saiu de novo. Rapaziada, arrancou as calabresas ali, hein? Predador do mal, aquelas aquela trancinhas dele ali, o cara simplesmente, olha o tamanho da cabeça Olha aí tio, tem como ver ele sem máscara é aqui. Olha lá, tem umas arminhas anti-predador ali, hein? vamos ficar esperto que essa tiazinha aqui vai ser do mal ah. Olha, chegou invisível, chegou invisível, ninguém nem, olha a boquinha dele Mas eu acabei de um medo desse Loki do aí, do o cara é do mal tio é as pernas abertas, ah meu Deus Vamos lá, predador! Manda pra ela. Nossa, eu tá com bolinha, tio. Ah, três esse bolinha aqui. Nossa, você já entrou dentro do fígado! Ah, predador, janta ela, mostra pra ela. Rapaziada, o cara tem garra, ninguém pode. Peraí, tia, vale isso? Sim. Predador, mostra pra ela como que você corta. Sônia! Peraí, vale mortal! Rapaziada, nossa, ele do tuk-tuk-tuk aéreo? Foi! Rapaz, <risos> ela fica invisível! Ah, quero ver. Vou pegar agora aqui. Show! Rapaz, ela tava invisível. Já era, tio. Já era pra ela! Ué, colocou o disco, hein? Colocou o disco, O cara foi cavaleiro. Nossa senhora, caiu, hein? Escorregou. O cara é do mal, tio. Olha esses sinais de luz. Ficou vermelho, hein? Au. Abracinho. Ah, um Já ah, deixou a linguinha hein, foi o cavaleiro. Já é lingoi um clássico agora, o mano Raiden. Nossa senhora, deus do trovão. O deslocador. Ó oh, Eu sinto você confusa Tá confusa já, antes da balada Senti meu coturno no seu tracinho. Ai, coturno Não vou os <risos> Que delícia, cara Vamos lá Ah, Raiden Peraí, jogou Nossa, dá o camifur Dá o camifur Ah, camifurei, camifurei Peraí, ô oh, Raiden, você não tá com os poderes não, hein Dá choque nela, mostra pra ela o que dá choque Mexe agora com o Raiden Nossa, Raiden, cadê os poderes? Tô dando meia luz todos do melo em todos tem que ser alguma coisa <risos> aí ó o que eu disse nossa que lindo <risos> <gonna eat> <risos> <risos> <risos> oh, o capítulo no céu voltou tio é o é Ryder. Um Arrancou os aí pra fora, já era, hein? Nossa, viu os aí? Pop!